Moxinha, beleza? Achou que caiu no vídeo errado, né? Não, não, eu estou aqui mesmo, invadindo o canal do Descomplica junto com a maravilhosa Carol para te dizer tudo o que você precisa saber para tirar mil na redação e ainda a importância da redação na composição da sua média final do Enem. Então vamos lá? Gente, é isso mesmo! Eu sou a professora Carol Maravilhosa, foi o Lu que falou, ela que é maravilhosa, gente, é por isso que ela tá aqui com a gente. A gente vai conversar bastante sobre coisas que vocês pedem demais, então viemos e preparamos todo esse material aqui pra vocês. Não perde nada, se inscreve no canal e só vem! E a Lu, ela tem um canal... Poxa, Lulu, talvez você conheça, assim, né? Você seja um poxinha. E ela tem um trabalho muito legal com a redação do Enem e com estratégia de prova, enfim, a gente vai bater esse papo. Fora que eu preciso trazer uma informação. Ela tem uma irmã gêmea como eu, nós somos praticamente a mesma pessoa. Não é? <risos> Lu, então conta mais pra quem não tem a honra de te conhecer. Então, Carol, é uma longa história, mas vou tentar resumir um pouquinho aqui pra você. Eu costumo brincar com os meus pochinhas, que eu sou formada na faculdade vestibular, você acredita? Porque foram cinco anos de tentativa, na verdade, é, eu comecei lá em 2013, quando eu tava terminando meu ensino médio, eu estudava vestibular porque eu queria medicina. Até que eu me dei conta, né, que pra passar em medicina eu precisava arrasar na redação. Não só na redação, óbvio. Mas a redação é o principal, né? Então eu comecei a estudar muito redação, ler tudo que as redações tinham em comum. E aí aconteceu uma fatalidade dentro da minha família, que infelizmente meu irmão foi sequestrado, mas graças a Deus hoje ele tá bem, tá, tá são e salvo. E ele estudava na UERD na época, só que ele existiu na faculdade. Por conta disso, e voltou a morar em casa junto comigo. E aí ele me disse: Lulu, hoje eu tô muito estimulado, vou fazer um aplicativo. Pra quem não sabe, meu irmão é programador, hoje ele trabalha comigo. Vou fazer um aplicativo, grava vídeo de redação aí como um bônus pra mim. Eu só fazia cursinho, gente. Ajudava os meus amigos no cursinho é, com biologia, química e redação. Afinal, eu queria medicina. Naquele momento, eu já tava lá no quinto ano da minha faculdade vestibular, brincando com vocês aqui. Eu já estava assim, não aguentando mais, quase entrando em depressão, e eu fiz os vídeos que ele me pediu quando eu fiz o vídeo, eu falei, olha eu vou postar num canal do YouTube, eu posso alcançar mais pessoas, mais pessoas podem é, alcançar os 900 com as dicas que eu aprendi, já que eu queria fazer medicina tinha desenvolvido o um método que dava certo sempre, então foi assim e eu acabei entrando no canal, só que eu tava mal com a questão do vestibular, eu não conseguia ser aprovada, eu era aprovada em outros cursos como direito, engenharia, mas não passava em medicina, e aí minha mãe falou assim minha filha, você não tá bem, é melhor você se dedicar nesse momento ao canal, que é o que tá te levantando, e quando você se sentir melhor você volta a estudar para Medicina. E assim foi feito. Só que acabou que eu nunca mais saí do canal e me encontrei na vida, gente. Hoje eu sou estudante de Letra por conta disso. Realmente descobri o meu propósito nessa vida. E hoje eu sou muito grata às reprovações que me fizeram estar aqui hoje e descobrir o meu propósito na vida. Então, poxinha, a nota da redação é muito importante porque com certeza ela já vai aumentar a sua média final. Mas é importante sim ficar de olho nos termos de adesão do Sisu para que você veja o peso da redação. Porque, Dependendo, eles vão avaliar por média aritmética ou por média ponderada, beleza? Então veja lá para dar um gás nos seus estudos e conseguir entrar na universidade que você tanto sonha. Inclusive, Lu, é muito importante que você tenha noção que inclusive vale como critério de desempate. Então, a gente já sabe né, que é mega importante e super bem. Quero falar com vocês rapidamente, bem sinteticamente, quais são os cinco critérios, os cinco requisitos para que você mande muito bem, consiga, como a Lu fala, né, mais de 900 pontos. Então, a gente precisa pensar na competência 1, um, que dá conta da gramática da norma culta. Você, se ler bastante, vai, vai, vai conseguir dar conta disso sem precisar ficar horas lendo gramáticas e gramáticas. Depois, você tem que pensar na estrutura do gênero e, de alguma forma, nesse repertório. Competência 2 fala sobre isso. E competência 3 e 4, eu sempre brinco, como eu e Lulu, são irmãs gêmeas, né? A coesão e a coerência, elas andam muito coladas. São gêmeas... Ué, bivitelíneas, né, Lu? É, é importante, é muito difícil que você consiga separar essas, esses dois elementos do texto. Então, você vai precisar dar uma olhadinha aí no que você vai, de maneira conteudística, colocar no seu texto e como você vai colar, conectar essas partes com todos os elementos de coesão que a gente trabalha com vocês. E, por fim, competência 5 é um requisito importantíssimo, cada um deles vale 200 pontos. E você precisa fazer uma proposta de intervenção bem... Certo? Cá, agora que você já falou sobre as cinco competências, bora falar sobre os fatores que levam a nota zero? Bom, e o primeiro deles, obviamente, é fugir do tema. Assim como fugir do tema, se você fugir do tipo textual exigido, que é o dissertativo argumentativo, você também tira zero. E escrever menos de sete linhas faz você tirar zero. E escrever predominantemente com língua estrangeira. Rabiscar, assinar a redação também, todos esses fatores levam a nota zero. E as últimas duas são letra ilegível ou redação em branco, beleza? Não se esqueça também que não pode usar hashtags ou desenhos na sua redação. E, gente, já que o tema é sobre como otimizar o seu tempo na redação, aqui no Descomplica tem um vídeo super importante sobre como fazer a redação em apenas uma hora. Então, vamos deixar aqui o cardzinho pra você não perder, beleza? Ai, Lu, maravilhoso, é isso. Eu espero que nem os postinhas e nem os descomplicantes façam todas essas cagadinhas, né? Pelo amor, fique atento, tá? Vamos lá, vamos ajudar vocês agora. Vou falar rapidamente, já que eu já falei das competências. Lu já falou do que você não pode fazer, vamos falar parte a parte. Vou falar da introdução, do desenvolvimento e da conclusão. Começando do começo, introdução. Gente, o que, que você precisa lembrar aqui? Introdução precisa apresentar o tema e declarar a tese. Muita atenção, porque se você não coloca a sua tese bem explícita, você corre o risco de né, falhar ali no componente da, do gênero textual e fazer um texto expositivo, que não é suficiente, porque você precisa levantar uma bandeira, defender uma ideia. Você precisa de uma tese, você precisa se posicionar. Gente, agora que a Cá já falou sobre a introdução, vamos falar rapidinho aqui sobre os desenvolvimentos. Eu vou te passar um checklist. Quem já me conhece sabe que eu gosto de passar aquele passo a passo mesmo, baseado nas redações Nota 1000 e no material dos corretores. Então, ó, vou te passar um checklist maravilhoso para você seguir mas lembrando que essa ordem não é obrigatória, tá? E o primeiro passo é você apresentar um tópico frasal. Eu costumo contar para os meus coxinhos que sempre que você for apresentar um tópico frasal, você retome o argumento da tese que a cá falou. A tese não tem dois argumentos? Cada argumento será o um assunto de cada desenvolvimento, certo? Para você colocar bem ali explícito o seu projeto de texto, que é aquela organização textual que a gente ama. Então, no tópico frasal, qual é a função dele? Apresentar o assunto do parágrafo, certo? Então, nele, você vai apresentar o argumento novamente, mas com outras palavras para evitar repetição vocabular, beleza? Não se esqueça de, em seguida, apresentar repertório sociocultural e aí a gente sabe que pelo menos um dos repertórios precisa ser legitimado, pertinente e produtivo. Logo em seguida do repertório, apresente a produtividade, ou seja, qual é a relação desse repertório para o seu ponto de vista e para o tema, né? E por último, porém não menos importante, e realmente eu acho super importante, apresente um desfecho em cada um dos desenvolvimentos que é o período em que você consegue colocar de forma explícita o seu ponto de vista, beleza? Apresente uma crítica ou uma reflexão sobre o que você apresentou. Então, lembrando, você pode seguir essa estrutura tanto para o primeiro desenvolvimento quanto para o segundo. Mara! É isso, Lu. Às vezes os alunos ficam bem desesperados, né? Querendo uma fórmula, querendo texto pronto. Mas, na verdade, o esqueleto é esse. Não tem como errar. É treinar bastante, escrever bastante, que você vai pegando isso de maneira mais orgânica. Às vezes, quando a gente fala, a gente fala rápido, eu e a Lu, a gente tem essa característica, a gente fala super rápido, você fica, meu Deus, é muita coisa. Mas depois que você começa a escrever, você entende que aquele organismo funciona e fica bem fácil. Para fechar essa redação, que está super otimizada, a nota mil incrível, maravilhosa, vamos para proposta de intervenção, que também tem vários elementos. Competência número 5 vale 200 pontos. Você não pode dormir no ponto e achar que acabou o texto. Ah, já argumentei a parte mais difícil. Não, fique atento até o finalzinho. Você precisa de cinco coisas. Primeira coisa, o projeto, a ação, o que você vai fazer? E eu gosto, Lu, de fazer assim, perguntas para o texto. O quê? Qual é a ação? Qual que é o projeto? Depois, um quem? Quem é o agente? Quem vai pegar na mão? Quem vai fazer, de fato, colocar a mão na massa? Depois a gente tem o modo meio, como que vai implementar de fato, né? Porque senão é muito fácil de você propor uma coisa mirabolante. E a ideia é que seja de fato aplicável, que seja viável, tá? Então modo meio fala sobre implementação. E aí a gente tem o efeito, que normalmente é o que forma esse texto absolutamente circular, que é a retomada da tese. Dizer o que que Quer barrar, o que, que você quer fazer, né? O que, que você pretende com aquilo? Se você perceber, a, o grande trunfo da redação do Enem é quem manja de paráfrase, que quer é dizer a mesma coisa com outras palavras. Então você precisa ter um vocabulário rico, tá? É aí que mora o pulo do gato. E para fechar, um detalhamento. Então você vai escolher um desses elementos aí para detalhar, para trazer um pouco mais de profundidade. Certo? Olha que fácil! Maravilhosa, gente! Vamos para as dicas finais? Lu, eu sinto muito. Pra redação não tem atalho. Minhas dicas são ler e escrever. Leia sobre o mundo. Então, eu, por exemplo, gosto muito de literatura e gosto muito de filosofia. Então, eram meus... É, é, de alguma forma, era o que eu buscava ali na hora de trazer um repertório sociocultural. Puxava pra filosofia, citava um livro, um filme, pode ser que o seu lance seja uma série, eu não sei, mas você precisa ter algo que você possa se apegar pra criar um repertório. Isso é leitura. Não necessariamente a leitura verbal, mas essa leitura de mundo. Então, essa é a minha primeira dica. E depois, escrever. Sente essa buzanfa na cadeira e você precisa treinar. Quando você escuta que a gente fala desse monte de coisa, isso parece um monstro. Que é muito nessa questão psicológica da redação. Mas é porque a pessoa não escreve. Aí ela quer chegar lá na hora, ela quer que o negócio se materialize na frente dela. Não vai acontecer. Então, Toda semana, a gente aqui tem, normalmente, seis créditos, até mais do que uma redação por semana, o que não é necessário. A gente só coloca pra que você, se quiser fazer, faça, não estoure sempre os créditos. Mas a ideia é, se você fizer bem feito, uma redação por semana e trabalhar com a reflexão da correção que vem pra você, nossa, tá de bom tamanho. Eu e Lulu garantimos. Lulu, suas dicas agora, né? É isso aí, a K já disse tudo. Eu vou acrescentar só um pouquinho. Ela falou, leia sobre tudo. E se você estiver muito próximo ao Enem, leia muitas redações nota 1000 É um material riquíssimo. Se possível, compare uma redação com a outra. E escreva realmente sobre tudo. E escrever sobre tudo, até sobre o seu dia, faz você acelerar na redação. O hábito de escrita é muito bom, mas se possível, realmente escreva redações. Eu também gosto de indicar pra vocês que vocês levem repertórios coringas. São aqueles repertórios que se dão aquele branco todo. Total, na hora da sua prova, vão te salvar de alguma forma, como, por exemplo, a Constituição. E por último, porém não menos importante, procure treinar a sua estrutura. Crie a sua estrutura, independente do tema, procure seguir essa estrutura, porque aí lá no Enem não vem branco de jeito nenhum. Gente, então é isso. Se perdeu alguma coisa, já prepara o print. Gente, que delícia! Que delícia! se inscreve no canal para não perder nada, dá like, muito like nesse vídeo, pô, eu é e Lulu, para, não redique esse like. E aqui na descrição tem o link para você assinar e ter a plataforma completa, né, obviamente a gente aqui tá falando tanto de que a prática leva à perfeição, é importante que você tenha alguém para te auxiliar, e a estrutura da plataforma, com certeza, vai te ajudar nisso e vai fazer com que você consiga, de fato, se dedicar para os estudos e não necessariamente para organizar tudo isso. A gente faz isso para você, tá bom? Lu, eu nem sei de que lado você está, se você está aqui ou se você está aqui, mas eu estou muito feliz, muito legal, gosto muito de você, do seu conteúdo, te desejo sucesso, estamos aí parceiras na redação e na vida, viu? Mil beijos, muito obrigada. Que isso, Carol? Olha, você sabe que a Recíproca é, é verdadeira. Eu queria aproveitar para agradecer mais uma vez o convite do Descomplica. E, ó, se você gostou da minha participação, não se esqueça de comentar muito aqui. Eu sei que vai ter postinha. Comenta aqui, eu sou postinha, que eu vou ficar de olho. E é isso, gente. Muito obrigada mesmo pelo convite. Um beijo. Não se esqueça de me acompanhar. Caso você não me conheça ainda, você me encontra facilmente em qualquer uma das redes como Poxa Lulu. Um beijo. Bons estudos. Haha, ha, pensou que eu tinha ido embora, né? Não, não, voltei só pra te lembrar que aqui ou aqui vai ficar um vídeo sobre como fazer uma redação sem nunca ter feito antes da nossa maravilhosa Carol. Um beijo e até a próxima.